Olá, boa tarde, tudo bem com você? Olha, nós estamos num lugar fresquinho, numa clínica muito bonita, novinho em folha, foi recém-inaugurada e nós estamos aqui conversando com a podóloga londinense na clínica nova dela, Cleonice Cartolari. Tudo bem, Cleonice? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Amém. Então nós estamos conversando justamente assim, ó Porque a gente ouve muito sobre podólogo, podologia Aí misturando com unha encravada, que tem tudo a ver, com não um sei o que E às vezes a gente não sabe exatamente que caminhos que essa profissão trilhou Então a gente entender melhor, inclusive entender a importância dela na nossa saúde, né? Uhum. A clonista é isso, uma pessoa experiente, quantos anos você tem? A é de mercado? De mercado, 25 anos de atuação na podologia 25 anos de atuação na podologia? e tem quantos de educação? Sei que você... Mais ou menos uns 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos. Pra início foi coordenadora até pouco tempo do curso da Unifil, aqui local de Londrina, do curso de podologia. Então, é também enfermeira, ela vem da enfermagem para podologia, então, tem um conhecimento muito grande nessa área e hoje, hoje, não é hoje exatamente, mas lançou e vai começar a funcionar já já, uma escola que pretende receber todo mundo interessado em podologia, que tem feito o curso por EAD, é isso mesmo? Isso. Era EAD é, é. sem prática? Você fala... Sim, o, os cursos por EAD que vieram durante a pandemia, Sim. estava proibida a presencialidade, então eles não tiveram aula presencial, com isso não tiveram a prática, a prática deles foi totalmente virtual. Entendi. Então, é, na podologia, eu pelo menos, Cleonice, não consigo ver um, um curso, né, um, é, sem é, é, essa prática, porque você tem que avaliar, você tem que pegar no imagine, pé do paciente, imagina, né? é uma coisa é... bem bem manual. Você tem que até fazer alguma análise Isso. Ali, tudo. A maioria dos cursos em podologia uhum. a gente treina antes esses, antes de pegar no pé do paciente, a Sim. gente tem treinamentos, né, com uhum. batata, com vela, com outros certo. outros equipamentos para simular o atendimento é, no pé do paciente. Então não tem como ir imagina direto fazer isso. É... Né? online, de que isso. jeito? Isso, então é, a, a proposta da escola é essa, trazer uhum. a prática até esse aluno que fez um curso por EAD e não teve contato né, com, com esses a, pacientes. A ideia é que vocês recebam alunos de várias regiões de do várias país. De várias regiões, uhum. isso. Uhum. Uhum. E isso vai funcionar assim, tipo é, de uma vez? Uma semana, alguns dias? Nós estamos é, uhum. montando os formatos ainda, uhum. vão ter uhum. vários formatos justamente para Atender as é, todas as, as regiões que quiserem Entendo. vir fazer o curso. Legal, então, legal, legal. Teremos final de semana, teremos tarde, noite, né? Hum. É, teremos então, é, e assim, lembrando que para a gente focar na prática, muitas vezes a gente também tem que vir para a teoria. Então, nós teremos também mentorias, né? Por, ah, é, ah, através importante, através importante. Da, da internet, para ah, tirar ah. as dúvidas, para fazer o aluno trazer. É, porque é, a vivência é mesmo, ela se dá no dia a dia, é. caso a caso, não é, é verdade? É, caso a caso, mas é importante essa, a, você ter a técnica, imagina, né? imagina. é importante você ter o contato com a técnica, uhum. então eu vejo, por exemplo, esses vídeos no YouTube, é, todo mundo que sabe que eu sou podóloga já mandou um vídeo uhum. para mim, olha isso aqui, isso aqui é verdade, né, uhum. e eu entendo que, é, eu, eu falo assim, eu entendo as pessoas que assistem os uhum. vídeos e acham Legal, porque quando vê a retirada, por exemplo, de uma espícula de um pedaço de unha, é, é uma sensação de alívio. Eu gosto de assistir, por exemplo, é, retirada de cravo eu sinto um alívio só que eu sou leiga na estética, eu sou leiga na retirada do cravo, então eu só sinto alívio, como que ela tá tirando, eu de forma, que forma se, é... é. se, é -se, é, é. se é certo se é certo você vai inflamar, uhum. eu desconheço Sim. Sim. a mesma coisa acontece na podologia, então tem muito vídeo na internet que as pessoas me mandam e eu olho, uhum. meu olhar técnico fala assim, ai ai ai que dor no meu coração, essa, essa pessoa que postou, não teve aula disso, disso e disso. Porque se tivesse, ela não teria colocado, não teria feito o procedimento dessa forma. Tem casos que eu olho e falo, meu Deus, não precisava cortar esse tanto de unha. Meu Deus, esse equipamento está errado. Então, essa prática que a gente pretende fornecer uhum. é para que esses erros não aconteçam. Olha, gente, imagina, tudo isso, como é que você chegou... Trilhou. Qual, qual foi o seu caminho para chegar a esse conhecimento atual? Porque assim, a gente não aprende uma coisa, é, tudo se soma na vida em termos de conhecimento, né? É, eu sempre falo que eu uhum. tive é, boas pessoas que me orientaram, né? Uhum. Porque hoje mesmo estava conversando com a colega e, e o curso, ele não faz o profissional. O curso não faz o profissional, é. mas o curso sendo bom, com ele serviço. direciona o profissional uhum. para que o profissional vá em busca do conhecimento durante as aulas ou depois quando eu estudei tinha que ir nos livros, né? Então eu tenho lá em casa, eu tinha muita dificuldade de só ler e absorver. Então eu tinha que escrever. Eu tenho cadernos copiando livros para realmente absorver ah, aquele isso. conhecimento. Tenho vários cadernos guardados. Então quando eu comecei a gente não tinha aqui no Paraná em Londrina o curso técnico em podologia. A gente tinha o curso de calista. Sim. Então lá 25 anos atrás eu fiz o meu primeiro curso de calista e já comecei atuar. Quando veio para Londrina o técnico, eu fiz o técnico, na sequência eu fiz a graduação, foi até meio que junto, antes uhum. de terminar o técnico uhum. eu fiz a graduação em enfermagem já emendei também na pós-graduação em tratamento de feridas, é, pé diabético né e, e aí não parei mais de estudar né o ano passado eu entrei no mestrado ainda não finalizei o ano retrasado ainda não finalizei mas a gente está sempre bem. É, buscando é, tudo bem é a verdade é que uma os conhecimentos se somam mesmo, né? Uhum. Aqui, o que, que você tem de estrutura? Você tem quatro salas e a escola vai funcionar em cima, é isso? isso aqui a uhum. gente tem quatro salas de atendimento em podologia, certo, né? Em podologia. São é, salas montadas com a melhor cadeira que tem no mercado, né? Uhum. A cadeira mais top, é, toda automática. Uhum. Nós temos é, laser, nós temos... É, Vários equipamentos para realmente atender as necessidades dos pacientes. Entendi, entendi. Então, a escola começa quando? Para a gente ser bem, bem prático, para você que está interessado nisso. A escola, nós vamos começar, a dar início às aulas em junho. em junho. Em junho, a gente já começa a receber os alunos aqui com a gente. Hum. Mas hum? É, aqui no... no no consultório de podologia, na sim, clínica de podologia, sim. também vai funcionar a parte é, técnica, prática, a gente ah, vai trazer os alunos para cá imagine. também, não vamos uhum. ficar só na escola. A sim. escola é mais pra gente fazer aquelas reuniões, pra uhum. gente, uhum. entre nós, quando tiver uhum. com paciente, a gente vem para cá. É, a proposta de aproveitar quem já recebeu de alguma forma conhecimento, que traga isso pra prática. Isso, uhum. Muito bem, e a podologia tá inclusive ganhando regulamentação, já está tá no Senado a aprovação, é isso? Isso, a uhum. podologia já foi né, aprovada no Senado, agora ela volta para a Câmara para ter os ajustes necessários sim. e depois vai para o presidente para ele assinar. E aí sim a podologia estará regulamentada. Perfeito. Olha, para quem precisa de podologia, para quem quer aprender sobre podologia, de se tornar um profissional que já tem o IAD, enfim, a proposta é que as pessoas tenham passado por um curso, não é? Isso, Isso aqui não é um curso só para aprender não. rapidinho, como não. alguns fazem, né? É, não. É, na verdade, assim, a podologia, apesar de não ser ainda regulamentada, sim, sim. É, precisa ter um curso, no mínimo técnico, no mínimo mínimo de 1.200 pra? horas ah, para poder é ser o profissional de podologia. Se alguém Perfeito. falar para você, ai ah, faz esse curso livre aqui que vai ser podólogo, é mentira. Foge. Ah. É, e com a regulamentação, todos esses cursos vão. As pessoas que estiverem trabalhando ilegalmente vão ter que se é, é, fazer um curso de Sim. complementação. Vai ter que fazer uma faculdade. Então vão ter que se mexer, né? Entendi, entendi. É, o nosso curso é um curso de Capacitação, então a gente vai capacitar profissionais que já estão no mercado, que já são... Perfeitamente, é... que, já, que, já tem que já tem o conteúdo e vem para a prática. Isso. Perfeitamente. Então, o recado está dado, tá? Nós conversamos aqui, você pode desde aproveitar a clínica, desde, se você está interessado na área, saber mais a respeito, não é? Aqui na nossa última página você vai encontrar telefone, endereço, o que você precisa para entrar em contato com a clínica ou com a escola. Tudo bem? Obrigada pela atenção, obrigada pela entrevista. Obrigada, Eva. Muito obrigada por nos dar esse conhecimento, rapidinho, claro, mas esse conhecimento sobre a podologia. Até a próxima entrevista.